Perto de você, eu não me tímido então, sem graça, mas me preocupo com o que vai dizer. Você não sabe quem eu sou e eu não sei se vou mostrar. Não sou apenas cicatrização são seguranças. Às vezes tenho medo de ficar rua perto de você Eu não sou tímido sem graça, mas me preocupo com o que vai dizer Você não sabe quem eu sou e eu não sei se vou mostrar Não são apenas cicatrizes, são seguranças que eu quero guardar eu quero Quadrados e caixas querem me colocar. Quadrados e caixas, isso vai sufocar. Quadrados e caixas querem me colocar. Porque zero só se eu sou uma. Quadrados e caixas querem me colocar. Quadrados e caixas, isso vai sufocar. Quadrados e caixas querem me colocar. Porque zero só se eu